Um, o que é que é o RGPD? É, é, permite é, proteger os dados dos cidadãos de forma jurídica e é, tecnológica. É, então isto pretende proteger dados pessoais, normalmente o nome, o e-mail, o IP ou outra informação. Mesmo que não identifique com o nome, mas tenha dados teus que te permita é, isolar e que identifique que és tu, é um dado pessoal. E tem que haver das empresas uma responsabilidade proativa em zelar os dados. Eu tenho os teus dados, são dados sensíveis, eu tenho que ter procedimentos de segurança. O primeiro passo que é fazer é tem que ter uma página de política de privacidade no site. Qualquer site que recolha dados sensíveis, dado sensível pode ser o nome e o e-mail, ou seja, a pessoa quer receber, dá os teus dados, aceita a política, mas pode querer ou não receber a newsletter. Não tem essa opção. Se eu pedisse os dados para outro fim, eu teria que ter uma outra checkbox. Os sete erros frequentes da RGPD e terminando que é não obter consentimento expresso e inequívoco, é um erro, não criar uma página política de privacidade, não utilizar a plataforma de email mail marketing, presumir consentimento sem ver uma ação. Muito obrigada, Obrigado. Vasco.